passar a palavra agora para o mestre Jaime. O que você acha de jornalismo? Eu acho que o jornalismo de jogos e talvez de jogos também é até mais difícil. É, é, é mais raro embora seja uma coisa mais lixada, porque tem muita gente falando dentro desse universo para si mesmo, né? Mas eu acho que é mais difícil no, no mainstream, né, Jaime? Ou, ou tô falando bobagem? Não, não tá não. É... Eu concordo tudo com o Renato falou. Tá? Ele explicou perfeitamente a questão. E assim, do lado do que eu vejo... Eu não sou jornalista, eu não tenho formação de jornalismo. Eu estudei, fui para o lado da tecnologia tal, e tal. Mas eu sou um cara que joga muito tempo e eu tenho... Eu sempre tive uma preocupação de não só entender como o jogo joga. Porque eu também agi... Eu trabalhei com editor, eu trabalhei com loja, eu fui dono de muderia, eu tenho Você sabe que eu tenho uma vasta... Tô falando dos dois lados <risos> então sempre que eu trabalhei do lado da, da editora ou da loja eu me lembrava de como eu era como consumidor e eu pensava poxa como é... quando eu tava daquele lado eu queria isso eu queria aquilo como que eu vou poder desse lado propiciar isso para ele ao mesmo tempo quando eu vou em outras lojas ou em outras empresas tal não sei o que eu ainda fico vendo quando eu era da, da do, do do mesmo do mesmo modo, do mesmo cenário e como o consumidor jogador o que eu quero. Então você tem que trabalhar com essas duas impressões. Você não pode simplesmente ficar não, mas é do lado da, do, do, do lado da editor é isso que importa e problema. Né? E quando você escreve sobre jogos você tem que pensar que assim, você tem que informar realmente. Essa que é a questão. É, hoje em dia se escreve muito pouco. Né? Hoje em dia as pessoas têm preguiça de escrever. Já começa daí. O que me incomoda. E, e aí é, é, é um mundo extremamente visual. Ok. Talvez seja. É, nós somos mais antigos, a gente ainda é da, da, da, da galera que gosta de ler e tal, não sei o quê. Mas vamos lá. Só que. E aí você se baseia demais na imagem para passar determinadas informações. E embora nós sejamos uma, uma sociedade extremamente visual, isso não significa que tudo que você capta com a sua visão, você transforma em informação ou você capta exatamente aquilo que precisava entender ou precisava uh, absorver sobre o assunto. O texto ele, ele passa, pra, ele passa uma, uma informação e faz você desenvolver realmente aquele assunto e o leitor desenvolver uma capacidade de entender o que está escrito então são duas ações diferentes hoje o, o mundo dos jogos ele tem lançamento constantemente né do lado do, dos jogos analógicos são lançados a última estimativa lá da pelo que eu vi era 5 mil jogos lançados por ano de tabuleiro. rapaz é, é tudo bem, tem um monte de coisa que sei lá. Foi lançado na Alemanha, eu nunca vou ver porque provavelmente é um jogo muito ruim e é não vou chegar aqui, coisa. né? Tal. E, e, imagino o cenário dos jogos deve ser ainda maior, né? Essa questão, jogos independentes, jogos de estúdio que não dá certo, tal, não sei o que. Mas aí não, vem a questão. 5 mil por dia, mais ou menos. É, então. Não, não dá, ninguém consegue dá. É, abranger tudo isso. Mas aí vem a questão. Então, por exemplo, lançou esse jogo aqui. Então lançou esse jogo, e eu estou falando qualquer jogo. Lançou esse jogo. Se eu eu estou preocupado com o público, tal. o que, que eu preciso falar do jogo? Eu preciso falar que eu gosto dele? Eu preciso falar que ele é bonito? Eu preciso falar que ele foi bem... Qual a informação que o meu público procura? Qual a informação que eu devo passar? O que, que eu quero? Eu, como divulgador que sou, eu quero esclarecer para a pessoa se esse carnival zombie aqui é o jogo adequado para aquela pessoa que está me assistindo. Bem. Então pode ser que ele, não, que ele seja o jogo ideal para o Carl, mas não seja o jogo ideal para o Renato. E tá tudo bem nisso. Porque todos nós temos gostos diferentes. Né? Então tem o pessoal que vai gostar de jogar, sei lá, War. Tem o um pessoal que gosta de jogar isso. E tem o um pessoal que vai gostar de jogar xadrez. Isso significa que um tá certo e o outro está errado? Não. Go jogo é um gosto pessoal. Agora, o que eu tenho que falar é, esse jogo aqui, esse jogo aqui, ele vai agradar qual público? Ele vai agradar que tipo de consumidor? Então, se eu gosto de jogo rápido, se eu gosto de gosto que eu vou dar risada, se eu jogo, gosto de jogo que eu vou me concentrar intensamente. Nos jogos digitais, a mesma coisa. Eu gosto, eu sou muito fã de FPS, né? Jogo de first person shooter, ou até terceira pessoa tal não sei o quê não gosto de joguinho de combate de luta hum, né sim. esqueci o termo agora não é o, tipo o fighting Street games Fighter. né é sim, então é. mas assim então eu preciso que a pessoa que me que me escreve para mim saiba é, me explicar o que que aquele jogo apresenta qual é a proposta daquele jogo que público aquele jogo atende porque aí eu vou ver e falar assim ok esse, é o jogo, esse jogo me interessa. Ou não, esse jogo não me interessa. Quando eu fazia vídeo, eu fazia vídeo de no máximo seis minutos. Nunca, fui, nunca gostei de ficar fazendo gameplay muito demorado, porque assim, o meu intenção... É, já pensou? Você faz um vídeo de uma hora e meia. Para depois de uma hora e meia a pessoa chegar e falar assim, ah, eu não gostei desse jogo. Perdi uma hora e meia para descobrir que eu não gosto do jogo. Então, eu prefiro muito mais fazer uma, um vídeo de seis minutos, sete minutos explicando, mostrando e tal, não sei o quê. E você olhou e falou assim, ok. Nesses 6-7 minutos eu entendi que esse jogo não é para mim, mas pode ser para outra pessoa, e a outra pessoa vai assistir e ver. Então eu acho que falta, hoje em dia o pessoal fala muito de o jogo que eu gosto, mas lamento, o jogo que o Carl gosta pode ser o jogo que eu não gosto. E o jogo que eu gosto pode ser exatamente o jogo que o Renato gosta. Então é esse tipo de informação que tem que ser passado para o público do ponto de vista de, de informação né? É, é isso, inclusive quando eu faço as oficinas, quando leva as atividades, eu falo, que que tipo de jogo você curtiu? Que que você já jogou, que você gostou? Você gostou de jogar banco imobiliário? Não, você gostou de jogar diplomacia? Você gostou de você gosta de xadrez? O que que você gosta de jogar? Porque aí eu sei a o, o gosto da pessoa e eu sei indicar para ela um outro jogo que vai atender aquela necessidade. E é basicamente isso que, como jornalista, embora eu possa estar falando bobagem, porque eu não sou jornalista, certo? Mas eu, eu sou um divulgador e eu gosto, mas eu acho que essa é a minha função como divulgador. De explicar um jogo e dizer qual é a proposta dele e explicar, inclusive, para qual público aquele jogo está direcionado. Exato. Muito bem. Ah, você está dando uma aula de jornalismo aqui inclusive porque você está ensinando não, não apenas o que você está falando <risos> que você gosta não eu estou falando sério né não é apenas o que você gosta mas assim como é importante que o jornalista entenda né e capte né a atenção do interessado do público porque essencialmente jornalismo é comunicação é audiência se eu não tenho ninguém lendo alguma coisa eu estou fazendo muito errado né?